Mas o bem sempre vai vencer o mal. Né? Eu tenho certeza que a gente vai sair desse, desse terrorismo, dessa, dessa coisa mais triste, né? Enquanto nós, irmãos, irmãos, irmãos pequenos, nos matamos para satisfazer a vontade de grandes imbecis, para fazer a vontade de grandes líderes que na verdade não são líderes. O único líder é aquele de cima na hora. esquece. É o único que a gente tem. Toda a nossa saudação, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todos os fãs e as pessoas da Ucrânia. Tamo junto, hein? É. Espero em Deus que é o melhor médico. É, é isso aí. Eu ia falar aqui do Sírio, mas depois eu falo dele. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Vou a gente fala fala dele. dele. Pega o um remédio.